Nem sabemos o que fazer. Oh, meu Deus! Estes são ataques violentos registrados em África nos primeiros seis meses de 2021. sendo que alguns são registros dos grupos que lutavam nas guerras civis, como na Etiópia, e outros são do Sudão do Sul mesmo depois do governo do sudão e rebeldes assinarem um acordo de paz e outros são motins contra o governo como o que aconteceu recentemente na África do Sul, mas estes outros ataques são diferentes. São ataques feitos por alguns grupos militantes que afirmam ser afiliados do Estado Islâmico enquanto outros afirmam ser Al-Qaeda. Ambos os grupos são geralmente associados ao meio-oriente, mas na última década grupos militantes islâmicos têm se espalhado em toda a África e Moçambique atualmente é o mais novo palco desses ataques terroristas. Moçambique tem vários recursos naturais. Isso é eu nunca vi algo assim na minha vida. E se eu gastasse mais 10 minutos aqui, eu provavelmente poderia encher minhas mãos. O norte de Moçambique tem um dos maiores depósitos de rubi do mundo. Encontram-se turmalinas, grafite, urânio, Moçambique. Tem tudo para dar certo e tem um grande potencial para se tornar uma das maiores economias da África nos próximos 15 anos, devido à descoberta de gás no país. Mas, embora Moçambique tenha todo esse potencial e ainda tenha iniciado uma série de reformas econômicas, essas reformas foram cada vez menos associadas a reformas de descentralização. O partido no poder considera que a aprovação do Orçamento Geral do Estado é pertinente, pois além de descentralizar as despesas de investimento garante o crescimento dos principais setores econômicos e sociais vejamos, as sedes das grandes empresas e das indústrias moçambicanas estão concentradas principalmente no sul para ser específico em Maputo, enquanto o norte do país que produz grande parte dos bens e serviços está pobre, marginalizado, isolado e é o lar da maioria da população muçulmana de Moçambique. Isso pela falta de descentralização, até porque as indústrias de processamento, o maior investimento no país e os recursos naturais estão concentrados no norte e foi aqui nesta região do Norte que em 2017 sofreu seu primeiro ataque terrorista. Até 5 de outubro de 2017 a província de Cabo Delegado vivia na tranquilidade, pelo menos aparentemente e Mussimba da Praia era uma vez um lugar de paz e tranquilidade, mas desde essa data tudo mudou quando cerca de 30 homens armados desconhecidos atacaram três postos da polícia do distrito de Mocimba da Praia, matando cinco pessoas, entre elas polícias e ferindo mais de 10 pessoas, na altura a polícia disse que estava a investigar o caso. Cerca de um mês depois a 17 de novembro as autoridades dão ordem de encerramento a algumas mesquitas por se suspeitar terem sido frequentadas por membros do grupo armado, por sua vez a polícia desmentiu o envolvimento do grupo terrorista Al Shabaab nesses ataques. Então foi assim que, em cabo delegado, um grupo islâmico radical tomou forma e se transformou violento em 2018 houveram um total de 10 ataques terroristas, onde mais de 164 casas foram destruídas e centenas de pessoas foram assassinadas. No final de 2018 o ministro da defesa Atanase Untumuki afirmou o seguinte abre aspas os homens armados responsáveis pelos ataques são jovens expulsos de casa pelos pais, são elementos não conhecidos e esses ataques não ameaçam a paz. Não ameaça. Na ameaça a paz. Desde 2018 inúmeros ataques foram feitos à população e não era a primeira vez que estes ataques terroristas aconteceram, pois uma crise se desenrolou quando os insurgentes locais que juraram fidelidade ao Estado Islâmico e, com sucesso, executaram a maior apropriação de terras. Em contrapartida, o ministro da Defesa afirmou que, abre aspas, a população circula normalmente onde os terroristas praticam esses ataques, fecha aspas. As populações de Cabo Delegado, em particular nas zonas onde os malfeitores praticam crimes de onde as populações circulam normalmente e os seus bens também. Chegou o problema de guerra, fugir lá para aqui. Não havia comida, saímos apeando de lá para a zona no Planalto. Em anos de ataques, isso criou uma das mais graves crises humanitárias. Centenas de milhares de pessoas foram deslocadas. O número de deslocados devido ao conflito armado em Cabo Delegado é de 670 mil pessoas e 950 mil pessoas enfrentam fome severa. Estes ataques estavam a escalar ao longo do tempo, era possível prever que um novo ataque poderia surgir a qualquer momento e para isso a resposta armada por parte das tropas governamentais deveriam estar preparadas, mas será que estavam? Olá! vocês têm um controle da fila de palma estão controlar palma se tentar interromper está tudo em controle a fila de palma está totalmente controlada não haverá nenhum constrangimento não admitiremos investidores no distrito de palma está muito bem controlado as forças armadas foram testadas novamente em março de 2021 os insurgentes estavam a atacar palma palma fica aqui é o local do maior investimento estrangeiro direto em África um projeto de gás natural lhe ter feito onde o principal investidor é Total, uma empresa francesa de petróleo e gás. O projeto é saudado como uma nova e massiva fonte de receita que poderá transformar o país. No dia 24 de março, os insurgentes bloquearam a cidade de Palma, entrando pela costa e estradas principais, o que também bloquearia o reforço militar. Há informações de que existiam 700 soldados nas instalações da Total, os quais não se fizeram movimentar para a cidade para confrontar os urgentes O Estado Islâmico divulgou estas imagens depois dos ataques, onde eles destruíram bancos, casas, empresas, lojas, bases militares e policiais. As estradas estavam bloqueadas, milhares de pessoas correram para o mato e a única forma de ajuda e resgate só poderia ser via marítima ou aérea. Três helicópteros do governo foram enviados a 186 km de distância para a pista de pouso do local de gás natural mas infelizmente não conseguiram pois os insurgentes tinham armas pesadas de longo alcance capazes de derrubar os helicópteros e até alguns desses helicópteros voltaram em chamas algumas pessoas fugiram para um hotel local o hotel Amarul as pessoas estavam desesperadas a maioria dos hóspedes deste hotel eram estrangeiros que estavam também à espera de qualquer resgate, mas com as rotas bloqueadas e ainda sem nenhum sinal de resgate, Amarilla, não havia qualquer plano. Entretanto o gerente e proprietário do hotel, contactou a empresa privada que o hotel muitas vezes alugava para excursões turísticas, deste modo 20 pessoas conseguiram escapar do hotel Amarilla e o gerente deixou dezenas de pessoas para trás, sendo que haviam dois lugares para passageiros mas o proprietário se negou a levar duas pessoas porque levaria seus dois cachorros e as fãs que ficaram por não saberem quando chegaria ajuda, eles começaram a fazer um plano de evacuação usando veículos do estacionamento do hotel com a intenção de dirigir até fora da cidade a fuga terrestre não deixou de ser arriscada, mas era a única opção. No decorrer das estradas vários dos veículos foram emboscados, apenas alguns conseguiram chegar com segurança a um acampamento. Com via de acesso bloqueadas, milhares de pessoas foram forçadas a fugir por conta própria e fugiram a pé pelas matas em direção a outras cidades e vilas. E outras pessoas fizeram filas nas instalações da empresa de gás natural administrado pela Total. Entretanto, Total decidiu organizar um resgate, principalmente para sua própria equipe de colaboradores e alugou uma balsa, que no primeiro dia resgatou 13 mil pessoas, das quais a maioria seus funcionários. E no segundo dia, o resgate conseguiu resgatar a população local. Atualmente, milhares de pessoas encontram-se longe de casa, com fome e traumatizadas. vai para casa vai descansar. Muita morte irmão, muita vai gente. Descansar. Muita morte. Os insurgentes são conhecidos localmente como Al-Shabaab. O recrutamento de Al-Shabaab é principalmente local e atrai pessoas que vivem em zonas de pobreza extrema. A recrutar os muçulmanos que não sabem, que não estudou, é, pobre. O grupo jura lealdade ao Estado Islâmico, mas quão próximo esses laços são, é realmente algo debatível. Estes grupos massacram homens e mulheres e sequestram crianças. O governo moçambicano reprimiu, mas o grupo continua a crescer e foi assim que esses ataques chamaram a atenção internacional.